E aí tem algumas estratégias normalmente que eu recomendo para produtos. Tá? Uh, se o produto ele tem um giro de estoque alto e ele tem uma margem alta, ou seja, ele gira muito e ele tem uma margem, um resultado bom, cara, esse é o melhor produto do mundo. Provavelmente ele pode ser um super maximizador de lucro que todo mundo quer ter. Uh, às vezes você pode trabalhar subindo o preço dele pra caramba e continuar vendendo mais e lucrando mais. Você tem que tomar muito cuidado com a ruptura de estoque dele e a concentração desse produto na mão de um único fornecedor. Então, lembra que na aula 1 um a gente aprendeu como ver margem e lembra que agora na aula 3 vocês estão aprendendo aqui como ver o giro de estoque do produto. Se o produto gira muito, ele tem uma taxa alta de giro, ele fica poucos dias em estoque, ele tem uns dias médios em estoque pequeno. Cara, vale a pena a gente pensar numa estratégia na qual a gente vai ter o sempre estoque desse produto e, cara, que a gente sempre vai ter mais fornecedores sendo desenvolvidos para que esse produto é, continue sendo a nossa estrelinha dentro da nossa operação. Agora, se eu tenho um giro alto do estoque do produto, mas a margem dele é baixa, talvez esse seja um produto gerador de tráfego. É aquele produto que a gente tem um preço baixo, a gente normalmente não tira resultado, ou tira um resultado muito pequeno, mas em compensação ele gera cliente e ele gera dinheiro. Você tem que usar esses produtos normalmente, otimizando as suas estratégias de compra, estoque e recebimento, para transformar esse produto num produto gerador de caixa para melhorar o capital de giro da empresa. Um produto, ele pode ser gerador ou tomador de caixa. Se ele é gerador de caixa, significa que quando você vende ele, ele te permite gerar mais dinheiro dentro da operação de maneira rápida para que você possa, enfim, comprar outro produto, fazer algum tipo de operação. Às vezes você pode usar um produto gerador de tráfego ao teu favor, pura e simplesmente para mitigar a necessidade de capital de giro da tua empresa, né? reduzir a necessidade de capital de giro dela, e usar o lucro desse produto, ou melhor, usar o caixa que esse produto faz, exatamente para que você possa ter produtos que você, sei lá, vai comprar à vista, vai receber a prazo e assim em diante. Então, normalmente, os produtos que têm giro de estoque alto e margem baixa, a gente tem que trabalhar a otimização de capital de giro para que eles virem geradores de caixa na operação. E assim, você tem que ter muito cuidado também com a margem que você tem de contribuição desse produto e com os descontos que você vai dar, porque a chance de gerar prejuízo para a operação se estiver descontrolado é altíssima, altíssima, dá para perder muito dinheiro na sua operação um produto que tem giro de estoque alto e a margem muito baixa. Tá? Fora isso, eu posso ter algum produto também que tem giro de estoque que é baixo, né? o dias em estoque dele é enorme, ele fica muito tempo no estoque, mas a margem dele é muito alta. Então, provavelmente, está na hora de você revisar a sua oferta. Você pode não estar comunicando corretamente o valor desse produto Teu cliente final. Pode ser que você também tenha que revisar o preço, talvez você está precificando muito acima do mercado, a sua oferta não está compatível, tem muita alternativa desse produto no mercado, com um preço mais barato. Você tem que estudar a possibilidade, talvez, de criar algum kit, alguma promoção, ou então aplicar, né? na aula 1 um, a gente falou sobre isso, políticas de preço, de geração de caixa e participação de mercado. Talvez valha a pena você fazer isso. né? Se você aplicar uma geração de caixa de participação de mercado, talvez você consiga melhorar um pouquinho esse cenário desse produto. Tá? Agora, se você tem um produto que tem giro de estoque baixa e a margem dele é baixa, cara, mata esse produto, não perca tempo com ele, a vida é só uma, né? não dá para amar quem não te ama, antes só do que mal acompanhado, eu só vou gostar de quem gosta de mim, não quero dizer com isso que o amor não é bom sentimento, mas do produto com giro baixo, estoque baixo, não dá para manter. É um produto que a gente tem que matar. É um produto que não vale a gente perder tempo. Esses são os tipos de produtos que só enchem o nosso saco. Cara, mata eles. Ah, não, mas eu preciso ter uma gama de produto muito grande. Esse aqui é uma loja de departamento que tem de tudo para todos os clientes. Parabéns para você. Vai perder dinheiro, então. Depois não reclama quando fechar a empresa ou tiver que vir falar com a gente que precisa recuperar ela. E não perca tempo com coisa que te dá pouco resultado. Não perca tempo com negócios que efetivamente só desviam o teu foco. Né? Lembrando... Lembrando o relacionamento poligâmico, cara, como é que você consegue ter uma porrada de mulher, uma porrada de homem e deixar todo mundo satisfeito? É impossível, não dá. Você tem que focar para fazer um bom trabalho. Mesma coisa, cara. Tem um monte de produto que não me dá resultado, que não me dá margem. Para que que eu vou manter? Corte. Posso de falar? Um produto é igual vídeo, é, produto é igual videogame, sabe? Você tem três vidas, três vidas. Falhou a primeira, perdeu uma vida. Falhou a segunda, perdeu a segunda vida. Falhou a terceira, tchau. Game over para esse produto. Ele tem metas para bater e tem metas de margem de giro que ele tem que ter dentro da operação. Se você não conseguir chegar nele, ó, pum, tchau, mata. Não perca tempo com esse produto. Tá? Uh, eu gosto de dizer que existe esse gráfico aqui. Né? Você tem um gráfico no qual você tem um giro de estoque que cresce né? e você tem a margem de contribuição que cresce. Os produtos que têm pouco giro de estoque e margem de contribuição precisam de otimização. E se eles estão lá embaixo, eles são merda, gente tem que matar esse produto. Agora, se o produto tem muita margem de contribuição e pouco giro de estoque, provavelmente você tem produtos que estão com ovo são ofertas incorretas, que você tem que revisar essa oferta, ou eles são produtos maximizadores de lucro indevidamente. Você tem que ver se ele precisa ser ajustado. Agora, se você tem um produto com muito giro de estoque e pouca margem de contribuição, Talvez você tenha ali otimizadores de capital, de giro e tráfego que você precisa aceitar na sua operação. Agora, se o produto tem muito giro de estoque e muita margem de contribuição, esses produtos são ótimos. são produtos estrela e muitas das vezes os campeões estão ali dentro, tá? Sempre seus produtos vão se encaixar em algum desses padrões, sempre. E, cara, depender de como ele estiver, você sabe o que você tem que fazer se você prestou atenção em todas as nossas aulas. Tem que aplicar as estratégias de correção em cada um deles, tá?